com mestrado em engenharia civil também pela URGES e doutorado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente é professora titular e pesquisadora, docente permanente do programa de pós-graduação em engenharia civil, construção e infraestrutura da UFrgs Foi distinguida com 45 premiações e títulos honoríficos ao longo de sua carreira. É consultora da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Também é pesquisadora nível 1 do CNPq. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Construção e Infraestrutura, ambos por duas gestões consecutivas. Participou como membro da Comissão Coordenadora do PPGEC e membro do colegiado do Departamento de Engenharia Civil em diversas gestões. Fez parte, ainda, do Conselho da Escola de Engenharia e do Fórum de Coordenadores da URGS. Foi diretora da Escola de Engenharia da URGS na gestão 2008-2012. Foi membro fundador da Associação Brasileira de Patologia das Construções ao COMPAT Brasil. Atualmente, é membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Civil e líder do grupo de pesquisa LANTAC, Laboratório de Materiais e Tecnologia do Ambiente Construído da URGS. Professora Denise, nós estamos muito honrados com a sua participação aqui no podcast. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite e gostaria de parabenizar pela iniciativa do podcast. Eu acho que é um, uma iniciativa muito importante para ficar um pouco da história da nossa escola gravada para as próximas gerações. A gente sente muita falta do que passou quando fui diretora. Alguns diretores a gente conhecia, os mais próximos, mas os mais antigos não se tinha muita história e, e é muito importante a gente conhecer um pouquinho do que a escola já passou e, e as suas histórias que ficam por trás de, de algo que não está escrito e não está documentado. Exatamente. É esse o propósito da nossa conversa aqui hoje. Professora, diante de um currículo tão brilhante como esse, nós teríamos pauta aí para uma infinidade de programas. Mas o tema central da nossa conversa de hoje é realmente o período em que a senhora esteve à frente da Escola de Engenharia. Vamos lá? Vamos, claro. Professora Denise, a Escola de Engenharia completa 125 anos agora em 2021. Em mais de um século de história, a atuação feminina ela é marcada, em 2019, pela criação de um curso para mulheres no Instituto Parobé, destinado ao ensino das artes e ofícios domésticos. Em 1933, com a primeira mulher a concluir um curso superior na escola, formada em Química Industrial, em 1960, quando a presença de mulheres já era considerada comum nas turmas de Engenharia, e, mais recentemente, em 2008, pela senhora como a primeira mulher a assumir a direção da Escola de Engenharia. Nós temos aí um belo exemplo de avanços nas conquistas das mulheres em busca de espaço e realizações. Eu gostaria de saber o que te motivou a concorrer a um cargo até então ocupado exclusivamente por homens e como foi ser precursora no âmbito da gestão institucional da escola? Bom, eu posso dizer que foi meio circunstancial, assim, na realidade eu nunca sonhei em ser diretora, almejei cargos administrativos, eu sempre fui mais executiva, Sempre adorei a pesquisa, o aluno, o contato, e não fazia parte da, das metas de vida ser diretora ou algum cargo importante administrativo, como continua não sendo. A gente é por circunstâncias. Na época, foi mais um apelo dos próprios colegas que eu assumisse. Então, a gente vinha de algum tipo de encaminhamento, assim, e eles estavam procurando alguém que tivesse um certo perfil para assumir a escola. E foi até um questionamento interno, estavam levantando nomes e, e foi um questionamento interno até que ponto uma mulher teria chance de concorrer a um cargo, ainda mais numa uma sociedade ainda machista e na escola de engenharia predominantemente com homens, né? Até hoje. Alguns cursos, graças a Deus, nós temos mais da metade de mulheres entrando, como a engenharia de química, engenharia de produção, tem muita mulher, mas a engenharia civil ainda está em torno de 20%, 25%. A engenharia elétrica, mecânica, é nem 5%. Ou seja, é um curso, a engenharia ainda é, assim, numa média, um curso de homens. Infelizmente, demora para mudar. Mas está mudando, graças a Deus está mudando, mas era um questionamento, até que ponto uma mulher teria chance. Mas daí, nas conversas tal, tentaram me convencer, me convenceram para assumir que era importante mudar o perfil, não sei o quê tal, me Chegaram à conclusão que era o nome para concorrer. E daí fui meio empurrada, assim, né? Claro, depois que eu assumi, eu lutei pela vaga, né? Da... da da direção, mas até então, assim, foi até muito difícil de me convencer disso, tem filho, tem, sabe, tem a família e tinha ainda toda a questão da academia, que era o que eu realmente gosto de fazer, né? é o que eu realmente gosto, mas daí foi, foi, foi meio assim e, e eu resolvi Existia, a gente ouvia falar alguns professores mais velhos assim, uma certa restrição à mulher. A gente notava assim, será que uma mulher tem chance? Uma mulher na escola de engenharia, na gestão, não combina. Eu ouvi isso de professores, colegas mais velhos normalmente, os mais novos não tem muito isso. Mas isso que foi um empecilho para mim, eu acho que... Ao longo da minha carreira, o fato de ser mulher dentro da engenharia nunca representou uma dificuldade para mim. Muitas, muitas reuniões ao longo da minha vida eram 20 homens e eu. Mas isso não, eu não considerava, eu não olhava o lado de ser a única mulher, eu era uma engenheira no meio dos engenheiros. Ou seja, era uma engenheira que nem eles. Ao longo da carreira, mesmo profissional, antes de entrar na, na URGS, eu atuei em obra, trabalhei em obra, tinha dificuldade de entrada, das empresas contratarem mulheres porque... Tinha a imagem que mulher em obra não ia dar certo e tal. Sim. Nunca foi empecilho. Eu comecei, diria assim, ó, o início foi um pouco difícil conquistar o espaço dentro. Na época que eu me formei, mais de 30 anos atrás, quase 40, assim, conseguir trabalhar em obra foi difícil, porque as empresas não contratavam mulher para ir para obra. Eu queria muito ir para a obra. Né? Então eu trabalhei um tempo em cálculo estrutural, que daí era tranquilo para mulher, as mulheres são organizadinhas, eles gostam as empresas gostam, em obra não foi muito fácil, assim, foi assim, leva currículo, leva aqui, leva ali, eu levava, tinha meu atual marido, namorado na época, o meu currículo era dez vezes melhor que o dele, ele era contratado e eu não, tá? porque eu era mulher, ah, mas isso não me impediu de continuar procurando até conseguir, e eu consegui, trabalhei em obra, nunca tive dificuldade de relacionamento com o operário, Sempre foi super tranquilo. E na Escola de engenharia foi a mesma coisa. Eu entrei como a primeira diretora mulher depois de 112 anos, uma história. E para mim, eu não estava considerando que eu era a primeira mulher. Eu era mais uma diretora da escola que tinha que fazer um certo papel durante os quatro anos que eu iria fazer a minha gestão. E foi isso que eu fiz. Eu fico muito feliz que agora Menos de oito anos, né? oito anos depois já tem a segunda mulher, né? eu fico muito feliz que a Carla tenha assumido, então, assim, levou 112 para a primeira e oito para a segunda, está melhorando, né? eu acho que as mulheres estão começando a ter uma aceitação maior e, e um respeito maior do meio, eu fico feliz com isso, as obras estão contratando mulheres facilmente hoje, não é? Algumas ainda têm alguma restrição, mas a grande maioria já aceita, as mulheres têm o seu espaço, estão ganhando espaço, estão conseguindo mostrar que não, não tem diferença, que o sexo não é um fator que dê mais ou menos capacidade para as pessoas. Então, eu fico feliz que isso esteja acontecendo e né, que a Carla agora, oito anos depois, já é a segunda mulher e espero que muitas outras venham ocupar e mostrar que homens ou mulheres somos todos igualmente competentes para poder gerir uma escola ou fazer qualquer outro cargo importante, empresas, no governo, seja onde for. É, realmente, as mulheres vieram conquistar o seu espaço e não não vamos retroceder, né, professora? Não, foi difícil, foi devagar, mas nós não podemos nos deixar vencer por ser mulher. A gente tem que colocar o nosso valor, tem que lutar de igual para igual, porque nós somos iguais. Claro, tem características diferentes, sim, tem. Umas que nos dão vantagens, outras que nem tanto, mas no contexto eu não, não vejo nenhum impeditivo das mulheres ocuparem cargos importantes em todas as instâncias. E naquela época, quais eram os principais desafios, tanto internos ali da escola, quanto externos, para gerir uma unidade do porte da escola de engenharia? Olha, digamos assim, os desafios internos, eram muito mais no sentido de trazer as pessoas um pouquinho mais próximo da direção e ter uma transparência maior do que estava sendo feito. Então, assim, existia... era muito centralizado o próprio recurso, tudo era muito fechado parecia que existia uma casta lá em cima que os outros não tinham direito. Na realidade, nós não somos diretores, nós estamos diretores, e eu sou uma professora que um dia estava lá, outro dia não estou mais. E como o meu colega do lado pode estar lá amanhã e, e, no outro dia, e quatro anos depois não está mais. Então, nós todos fazemos a escola de engenharia. Então, se tinha como uma das dos objetivos da gestão era a transparência. Ou seja, fazer uma gestão junto com todo mundo, que todo mundo decidisse as coisas, que as pessoas tivessem mais entrada dentro da direção, que pudessem da mesma forma como elas têm entrada, que conhecem o que tem, o que tem de recurso, que tem de dificuldades, elas também ajudariam mais e isso aconteceu naturalmente. Foi muito legal assim essa interação com com todo o conselho da escola, foi muito aberto, foi muito bom. Nós tivemos foi a época do reúne, da reestruturação, nós tivemos Isso. o desafio de criar novos cursos de engenharia, foi criado o Engenharia de Energia, Engenharia Física nessa época. tinha, Então, por um lado, o lado bom é que tinha recursos bastante entrando, né, de tanto recursos pessoais, concursos, vagas para os professores nos novos cursos, na melhoria dos cursos existentes e tinha recursos para melhoria de laboratório, Claro que também tinha a divisão desse bolo, então sempre era algo muito negociado, muito, mas era muito aberto, então todo mundo entendia e todo mundo conseguia participar dessa gestão e dessa divisão e foi tranquilo, não, não vi dificuldade, a gente conseguiu implantar cursos né, que estavam previstos, só a biomédica que acabou não sendo implantado por diversos motivos até porque o ReUni foi murchando pararam de vir vagas e daí no fim não, não não foi possível porque era um curso bastante diferente né que precisaria de uma infra física e pessoal muito grande né então acabou como não vieram as vagas como não vieram todos os recursos acabou não sendo feito mas os demais esses essas reestruturações os cursos novos a relação foi uma época muito tranquila, eu não senti nenhuma dificuldade, apesar de ser grande a Escola de Engenharia, de fazer essa gestão. Foi tranquilo, eu tive um vice-diretor parceiríssimo que estava lado a lado, assim. Em todas as ações, a gente tinha uma direção compartilhada. Eu não era diretor e ele era vice. Nós éramos praticamente dois diretores. Se um não estava, o outro resolvia. Claro que as coisas importantes a gente discutia rapidinho por WhatsApp e tal. E a gente conseguiu levar junto assim uma gestão muito muito tranquila, tanto em termos dos nossos técnicos administrativos como dos nossos professores, dos alunos. Foi uma gestão super tranquila. Claro, dá trabalho, sim, dá trabalho, claro. Tem muito envolvimento, muita reunião, muita demanda. Mas, por outro lado, assim, foi tranquila. Não foi algo estressante, psicologicamente estressante, não. Foi trabalhoso, sim. Mas foi tranquilo, a gente conseguiu cumprir praticamente todas as metas que nós colocamos como programa de gestão, foi bem, bem tranquilo. Assim. Eu acho que foi bom, claro, tem as dificuldades da Universidade Federal, da morosidade, dos processos lentos, que isso todos nós conhecemos, né? assim, não é fácil fazer qualquer coisa dentro da URGS, tem algumas... Dificuldades internas de auditoria, de próprios procuradores, é toda morosidade da universidade inerente, tá? Mas que melhorou também, já tem melhorado, já, já tá um pouquinho mais azeitado todo o processo, né? Mas algumas coisas a mais que a gente gostaria de ter feito não conseguiu pela dificuldade, né? Assim, 500 reuniões para resolver uma coisa, assim, então. Algumas coisas não se conseguiu chegar, mas eu diria que grande parte do que a gente tinha feito como proposta, a gente conseguiu fazer. A senhora tocou num ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, em relação à estrutura da escola. A senhora citou a criação de novos cursos, com um verba que veio do REUNE, do Programa de Revitalização das Universidades, que existia à época, mas eu gostaria de saber um pouco mais da estrutura administrativa interna como era quando a senhora assumiu e que foi melhorado nesse aspecto. Aí eu trago como exemplo a criação do serviço de comunicação, que teve início durante a sua gestão, que foi algo bastante inovador naquele contexto e atualmente é referência pela diversidade de projetos na geração de conteúdo, como a programação da TV Engenharia, a divulgação de notícias no site da unidade, o informativo da escola, que já foi um jornal, interno impresso e, atualmente, está disponível na versão online. Gerenciamento de perfis da escola nas redes sociais digitais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e, mais recentemente, o podcast, né, que aqui estamos, o Fala Engenharia, que já está disponível em plataformas de áudio, como Spotify, e que acabou consolidando o setor, o NTIC, uma parceria estratégica que que deu certo. Essa é uma, uma referência muito nítida para nós. Eu gostaria que a senhora, nesse aspecto, relatasse um pouco mais da sua vivência ali interna à frente da escola. É, o que que a gente sempre tentou fazer? A gente via algumas oportunidades de crescimento, de melhoria de estrutura administrativa e de estrutura de apoio para a escola e buscava nas pessoas o perfil para que pudesse ser feito, que foi o caso do, do próprio Paulo, né? Que, que começou, foi o embrião de todo esse essa parte, como teve o Ramiro, que foi o embrião lá da parte de, da parte de computação e da, de toda a infraestrutura lá de apoio, então se, se identificava nas pessoas um potencial, porque na verdade a pessoa só faz bem feito quando tem perfil para aquilo, não adianta tentar botar pessoas a fazer coisas que não gostam, porque não vai dar certo. Ah, então tentava identificar esse perfil e colocar, porque sempre foi um problema pessoal dentro da sem né? assim, faltam técnicos, falta gente para dar apoio para tudo que a gente sonha e gostaria de ter, não tem como. Ah, mas o que a gente tentava fazer? Tinham pessoas até que, que não estavam desempenhando, vamos dizer, todo o seu potencial dentro de um determinado local. A gente buscava essas pessoas e tentava incentivar dentro de uma nova atividade que atraísse essa pessoa e a pessoa ia. Então, muitas coisas não foram nem com pessoas a mais, eram pessoas que estavam lá. A gente tinha alguns projetos né, nesse sentido, assim. a gente foi criando alguns setorzinhos pequenos assim, para apoiar diversos como foi a, a, esse, esse setor, vários né, setores que a gente foi realocando pessoas que já estavam lá, muitos até subutilizados, não, não tão contentes com o que estavam fazendo, e a gente foi identificando e colocando dentro de algo novo né, que pudesse dar apoio para o todo de uma forma mais integrada. Então a gente identificava, colocava as pessoas, dava no início bolsista, porque não tinha pessoal e, e a gente foi encaixando né, dentro do que dava para fazer, dentro dos recursos, dentro dos servidores, né, os técnicos administrativos que a gente tinha, a gente foi alocando os próprios professores, eles foram se uh, reestruturando, re, reorganizando em alguns locais onde tinha um perfil mais adequado e daí isso deu certo, porque as pessoas fazendo o que gostam vai para frente, né, não tem que, nem que cobrar nada. Tu larga na mão algo que a pessoa faz com amor, vai, né? Pode deixar que a coisa vai, como é um exemplo de vocês aí, né? Foi. É, não se começou, foi um embrião, deu um primeiro apoio inicial, comprou alguns equipamentos e tal. E a coisa foi. Cresceu sozinho. Cresceu pelo esforço das pessoas que estavam ali. Então, isso a gente tentou fazer dentro da escola, dentro dos recursos que não eram não tinha como aumentar muito mais, né, até porque os recursos do Reúne vinham muito mais para os cursos novos. Aí os cursos novos, é, e era apertadinho, não né? era uma coisa que sobrava técnico, foi muito complicado distribuir os técnicos, porque sempre mandam menos do que a gente pede, então não, não dava para usar esse recurso do Reúne dos cursos novos, e a gente foi tentando, com o que a gente tinha, dar uma melhoria de condições para todo mundo. Então, a gente conseguiu alguns avanços nesse sentido, através das pessoas. Essa questão, assim, dentro da universidade, na verdade, o gestor tem um papel relativo, assim, do ponto de vista de mando, porque se eu quiser mandar alguém fazer alguma coisa como diretor ou como chefe de departamento, não consegue fazer nada. Tá? A pessoa olha para ti e diz, não vou fazer, e não faz. Porque é tudo concursado e tem estabilidade, então como é que tu conquista as pessoas? Tu conquista as pessoas na boa vontade, tu conquista as pessoas, tu consegue que as pessoas façam as coisas quando tu consegue convencer a pessoa, quando tu consegue conversar com a pessoa, não mandando, mandando não funciona dentro da universidade. Então esses cargos eu enxergo muito mais, eles são os cargos de relacionamento, onde tu consegue conversar com as pessoas e consegue fazer com que essas pessoas sejam parceiras tuas. Tá? E daí, com essa parceria, tu consegue muita coisa. É a parceria que funciona dentro da universidade. E a gente tentou fazer isso. A gente tentou ser transparente, não privilegiar ninguém. A parte, inclusive, de recursos da escola, a gente abria totalmente, criou critérios de divisão por departamento, por pós-graduação, para com grade, a gente tinha critérios, tudo tinha um critério, né? de, em função do número de professores, em função do tamanho da, do departamento, em função do número de alunos, ou seja, tinha critérios aprovados no conselho da escola, né? a gente levava a ideia, aprovava no conselho, ou seja, tinha o aval dos nossos pares, e daí a gente implementava. Daí acabou aquela predição de todo mundo, ah, eu quero uma canetinha, tu me dá é um poder, né? O poder do dinheiro é um poder interessante, mas a gente não usou esse poder, a gente fez uma distribuição, todo mundo sabia o que tinha, todo mundo tinha condições de chegar direto no financeiro e pedir se tivesse dentro do seu recurso, né? e se fosse legal, obviamente, né? tinha as regras que tinha que cumprir, e acabou a petição. Ah, e as pessoas conseguiam se planejar E as pessoas conseguiam saber o que tinham e, e o limite, inclusive Em função do limite do dinheiro da escola Então tudo começou a funcionar bem As pessoas começaram a se sentir Mais participativas Tiveram poder também que não tinham antes O chefe do de departamento não fazia nada Porque não tinha dinheiro nenhum tá? No momento que ele tinha um direito ao uso A um valor, ele passou a ter voz né? Ele podia planejar Melhorias, ele podia planejar Coisas junto com o seu departamento e assim foi a gente foi fazendo tinha dinheiro para biblioteca tinha dinheiro para isso para aquilo tudo era uma divisão aberta todo mundo sabia o critério que tinha por trás e com isso tu foi conseguindo amigos né porque em vez de criar inimigos tu cria amigos e daí funciona e daí tu não te incomoda e daí a coisa flui tranquilamente. Daí você vai te incomodar com uma, outra briguinho, um aluno que colou, não sei o quê, que chega na direção, que tu tem que fazer, chamar o aluno, para dar sermão, umas besteiras assim. Mas assim, são coisas que não, não não são coisas que te desgastam como relacionamento humano assim. Então, isso foi muito tranquilo. Eu acho que a, a gestão, é, apesar do trabalho, foi uma gestão tranquila assim para mim. Demandou tempo, sim, mas não demandou estresse psicológico nenhum. Eu ia perguntar, na verdade, como que era o seu dia a dia, assim, na escola, nesse período? Com todas essas demandas e tarefas, e o tempo, o dia permanecia com 24 horas. A senhora permaneceu também ministrando aulas. me conta um pouco do dia a dia, da coisa corriqueira. É, assim, eu... Eu diminui um pouquinho a graduação, mas não abandonei a graduação, nem o pós, eu continuei dando aula. É um direito do diretor não dar aula, tá? mas eu quis continuar porque eu não queria perder o vínculo, tá? eu não queria me imaginar numa carreira administrativa por muito tempo, ou seja, era uma passagem, é que nem síndico, tu vai ser um tempo e depois tu sai. Então, eu não tinha aspiração nenhuma de ser mais do que os quatro anos, eu, eu queria cumprir vamos dizer, o, o que foi me colocado como desafio, eu cumpriria os quatro anos e voltaria à minha atividade acadêmica do dia a dia. Então, eu diminui um pouquinho a graduação, em horas, mas continuei dando uma turma de graduação, continuei no pós, continuei orientando. Obviamente tinha apoio dos colegas do pós-graduação para o dia a dia, às vezes, da própria... o atendimento, liberação disso daquilo para os alunos. Eu tenho colegas que me ajudaram muito nesse sentido para suprir esse dia a dia. Não que o aluno não fosse lá na direção e pedisse, entrasse, conversasse, Nunca teve barreira quanto a isso, mas às vezes era o tempo, eu tava numa reunião, tava lá na reunião do consumo, reunião disso, tem muita reunião, né? E daí às vezes eu não tava ali, e daí o pessoal do pós-graduação dava o apoio. Então, quanto a isso, não teve grandes problemas. Eu consegui levar a orientação, consegui levar as aulas que eu tinha do pós e da graduação, Obviamente que me obrigava a ficar até mais tarde trabalhando na URGS, mas como eu sempre trabalhei até mais tarde, digamos que não mudou muito, muito, mas é, sobrecarregou um pouco, assim, eu ficava até mais tarde na URGS, às vezes às oito, nove da URGS para conseguir fazer todas as coisas, e no outro dia de manhã cedo estava lá de novo. É, foi carregado, sim, foi intenso, não, intenso, né? Foi intenso em termos de trabalho, foi. Sabia que tinha início, meio e fim. Então, era um propósito. A família entendeu, claro. Não digo que tenha achado maravilhoso. Claro, acharam legal o cargo da direção, não acharam legal o tempo que é subtraído da família, óbvio, né? Mas entendem, não era, ninguém era criança mas Foi assim, foi, foi super tranquilo, não? Sobrecarregado, bastante trabalho, lia de noite, mestrado, doutorado, trabalhos, corrigia madrugadas, às vezes trabalhava, porque demanda, efetivamente tem muita coisa para fazer. Né? Tem um dia a dia, com... tem muita coisa que está na mão do diretor. Tá? Por mais que tu divida com o vice, que, que no caso foi muito parceirão, assim foi foi foi, foi parelho assim, em termos de envolvimento, tem um monte de atividades que só a gente pode fazer, só a gente pode assinar, o gasto de dinheiro, só a gente pode fazer a formatura, só a gente pode não sei o que, muita atividade em cima do diretor que ele não consegue passar para terceiros. O que dava para passar, a gente passava. O que não dava, tinha que fazer. Daí até responder as questões que vinham, as reclamações que vêm para a escola, tinha que redistribuir. Tinha muita coisa que a gente tinha que fazer que, que demandava um certo, era para o diretor que vinha. O diretor ou o vice que vinha, então eu tinha trabalho. Então, além da atividade acadêmica que sempre foi intensa, eu sempre fiz muita coisa, assim, de, de pesquisa, de graduação. Eu nunca deixei, eu dei sempre aula de graduação. Eu sempre fiz bastante coisa, assim, orientei bolsista de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso. Então, assim, eu sempre dei muita atenção para a graduação, para o pós-graduação e sempre trabalhei bastante para isso, né? Então, sobrecarregou com certeza, deu uma sobrecarregada, sim mas nada que não possa ser feito, pode, a gente consegue fazer isso. E a senhora lembra, ou gostaria de destacar, de alguma descoberta marcante no âmbito do desenvolvimento tecnológico ou das inovações científicas produzidas dentro do espaço da escola, não só neste período mais específico, mas algo que tenha marcado a sua vida pessoal nesse aspecto, que te traga boas recordações, que dê orgulho, porque a comunidade toda da escola de engenharia tem muito orgulho do que é produzido em seus laboratórios, que são muitos, muito grandes e renomados. É, eu te diria assim, ó, tem muita coisa bacana sendo feita pela escola. A gente, às vezes, fazia algumas apresentações, pensava alguns trabalhos, alguns desenvolvimentos, algumas patentes, algumas coisas, ou própria empresa incubada que tinha dado certo, então a gente sempre buscava coisas. Eu diria que tudo dá orgulho, porque é, não é uma coisa, a escola tem potencial. Assim, indescritível, a gente não faz propaganda do que faz. Se a gente fizesse a metade da propaganda do que muitas particulares às vezes fazem, descobrem, fazem uma misturinha, e fazem meia página de jornal, a URGS não faz isso mas o que se tem dentro, seria até injusto dizer que tem uma coisa que me marcou, porque são tantas coisas tão importantes feitas pelos nossos colegas, assim, pelos laboratórios, mais de 80 laboratórios produzindo conhecimento, produzindo equipamento, produzindo novas tecnologias, novos materiais, tem coisas fantásticas feitas dentro da URGS, fantásticas. É pena, talvez vocês possam fazer esse papel de botar, é, divulgar, porque é muita coisa legal. Toda semana tem uma coisa diferente. Toda semana tem uma nova tecnologia, toda semana tem algo que dá prazer, assim, é professor dando palestra, mostrando o seu trabalho, assim, tu vai lá abrir um evento, daí tu olha, nem a tua área, assim, mas tu fica encantado, assim, com as coisas que são produzidas dentro da escola. No dia a dia, sim, tem coisas... Até não vou dizer qual eu acho, porque seria injusto, porque tem muita coisa legal, muita coisa. É, é um potencial fantástico que tem dentro dos nossos laboratórios, dentro do nosso corpo de pesquisadores, né, dos programas de pós-graduação. A URGS é, é um potencial de conhecimento. E a Escola de Engenharia, olha, já ajudou muito a sociedade, tem muito para ajudar. É impressionante, é legal de ver. Na sua opinião, qual o papel da escola de engenharia perante a sociedade gaúcha? Tanto no passado, a época que a senhora estava à frente da gestão, quanto agora? Eu acho que a engenharia é uma das áreas de conhecimento que tem muita relação com a sociedade. O curso que eu atuo e dentro da área que eu atuo é direto com as empresas. Tem projetos de pesquisa que também são incentivados pelos órgãos de fomento, todos eles estão incentivando trabalhos que deem resultados reais. Tá? Agora mesmo a gente está concorrendo na FINEP, ganhamos numa primeira instância, coisas que possam ser transferidas Inclusive que tenha a parceria e o interesse da sociedade, tem que ser demonstrado isso para ganhar o recurso. E a escola de engenharia não tem muita dificuldade nesse sentido, porque a engenharia é uma ciência aplicada, é uma ciência que usa a ciência básica, mas tem um caráter aplicado. Todas as engenharias têm. Então é muito fácil de fazer essas relações com a sociedade. E eu diria a única coisa que trava um pouco mais essa nossa relação com a sociedade é a burocracia interna. Às vezes as empresas dizem, pô, mas a gente tem que esperar seis meses para aprovar, não sei o é um projeto. O outro vai lá, de um dia para o outro consegue. Então isso é trava um, um pouquinho, mas nós temos o um reconhecimento do, do conhecimento, entende? Então por um lado a gente perde pela burocracia, pelo lado a gente ganha na capacitação. Nós temos, quase todos os professores são doutores, quase todos os professores trabalham em desenvolvimento, em pesquisa. E nós temos uma produção de conhecimento fantástica. E isso a sociedade reconhece que tem, tá? E isso é que nos torna, vamos dizer, parceiros da indústria. Tem a dificuldade de fazer essas parcerias burocráticas, mas nós temos um potencial muito grande, muito grande. E fazemos isso no dia a dia. Quase todas as engenharias têm relação com a sociedade, transferem esse conhecimento. Quase todas têm esse papel de transferência projetos com empresas e empresas financiando alunos, empresas financiando as pesquisas. Nós temos fortemente isso dentro da engenharia. Sempre teve. Professor, a gente falou muito do aspecto da gestão e as questões de ordem prática. Agora eu vou direcionar um pouco mais para o lado sentimental, para o lado humano. Eu gostaria de saber qual foi o momento mais emocionante vivido por ti ao longo de tantos anos dedicados à escola e o que, que a Escola de Engenharia significa na tua vida? Bom, eu sou filha da, da URGS, né? Eu fiz a minha graduação na URGS, eu comecei a minha vida acadêmica dentro da URGS, né? Eu saí um tempo depois, trabalhei em empresas um período, depois eu voltei para fazer mestrado, doutorado, e daí depois eu não saí mais da carreira acadêmica. Então, assim, tanto na graduação quanto no mestrado e ao longo da vida, quando eu entrei como professora dentro da URGS, a URGS faz parte da minha vida. Eu já podia estar aposentada mas bem mais do que cinco anos, acho que são oito anos, eu já podia estar aposentada eu não consigo me aposentar, porque eu sou tão arraigada na URGS. A URGS faz tanto parte da minha vida que eu não consigo imaginar o meu dia a dia sem ter a pesquisa, os alunos, entrar lá na minha sala, sentar lá no meu local, poder fazer essa troca. Por um lado, a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouquinho mais devagar, né? esquecido um pouquinho, né? faz parte da idade. Mas, por outro lado, a gente tem uma experiência acumulada que pode ainda contribuir bastante. Eu vejo assim, a URGS faz parte da minha vida, ela é parte de mim. Eu tenho muita relação com a URGS e muito amor pela URGS, né? obviamente. Né? Que, que A gente não consegue largar, eu não consigo me imaginar fora da URGS. Eu acho que eu vou que morrer bom. trabalhando eu vou quando tiver com 75, que daí tu vai na obriga embora, né, que eles te mandam embora. Digo assim, ó, não é uma coisa fácil porque a URGS, desde que eu tenho vinte e poucos anos, está dentro de mim, né, então a URGS é a minha segunda casa, sem dúvida. E eu passo mais tempo quase da minha vida acordada dentro da URGS do que fora dela. Se tirar a parte que a gente tá dormindo, certamente, a gente passa muito tempo. E a gente faz com prazer, a gente faz com amor, é uma coisa não custa. Claro, às vezes a gente está cansada, ah, hoje eu não estou afim, tá, tá, preferir estar na praia do que estar tá dando aula. Mas isso é muito raramente, assim. Normalmente, tu tem prazer de ir, tu tem prazer de ir para um laboratório, tu tem prazer de desenvolver novas tecnologias, tu tem prazer de dar aula, tu tem prazer de fazer, de conviver com a juventude. A gente, de certa forma, até não envelhece tão rápido porque tem a injeção da juventude dos alunos, né? Então isso é legal. Eu assim, eu eu tive muitos momentos bons dentro da engenharia. A carreira inteira foi muito legal, assim. Eu acho que consegui fazer um certo nome dentro da minha área de conhecimento, tu tem um reconhecimento externo, tu tem o apoio da instituição para muitas coisas. Isso faz parte, né? Assim, é parte da minha vida. Eu não consigo separar um pouco a Denise da URGS, assim, porque também meio junto essa coisa. A Denise e a URGS estão muito próximas uma da outra assim e, e acho difícil aposentar embora fechar a porta assim aquela tem pessoas que assim vá ah, estou contando os dias para me aposentar eu já passei do tempo de me aposentar e continuo lá no momento que nós fomos levantar informações para preparar essa entrevista descobrimos que foi a senhora foi homenageada professora homenageada inúmeras vezes nas colações de grau da engenharia civil assim como foi para a ninfa também, então isso reflete, né, nada mais espontâneo, um retorno positivo nesse sentido, porque entre tantos docentes a senhora foi escolhida, né? porque o curso conta com muitos docentes, então isso, acredito que isso seja um reflexo dessa troca positiva do amor que a senhora tem pela universidade, ele retorna através desses momentos, desses gestos, dessas escolhas tão espontâneas. Né? É, e a formatura, assim na época que, que a gente é diretor, né? que está diretor, a gente faz as formaturas. Pô, é uma emoção sem tamanho fazer uma formatura. Fazer a formatura e ser uma né, energiada numa formatura mais ainda. Porque a formatura é o fim principal da universidade, é formar pessoas. E é um momento de muita emoção de família, dos alunos vibrando. Então, assim, é realmente é, momentos assim que, que tocam fundo, na né, gente? Assim, ah, tu não acha um saco ir lá no sábado, no domingo fazer formatura, não sei o quê? Claro, você não preferia estar em casa, talvez, em algum momento preferisse, mas a formatura é tão legal que é, um, assim, é uma atividade nobríssima dentro da tua carreira. Então, é muito legal estar tá lá, é muito legal vibrar com as famílias, é muito legal Ver o aluno, botar o chapeuzinho ali, conferir o grau, ser homenageado, sem dúvida, para paraninfo, pô, é muito legal. Eu me lembro uma vez, eu tinha uma viagem marcada com a família, né a gente estava fora do país, a gente estava é, viajando para os Estados Unidos naquela época, e eu fui convidada para ser paraninfa. Minha formatura caiu no meio da viagem, Nossa. né, da edição. Ah, o que que eu faço, né? Eu não vou abrir mão de estar tá nesse momento, uma homenagem máxima da universidade que tu pode receber, né? Que é ser mim aí eu me lembro, eu saí de lá, né? A família ficou, eu peguei um avião, vim até Porto Alegre, cheguei, dormi, no outro dia fui lá, me arrumei, fui, fiz a formatura, peguei um avião de noite e voltei, porque é importante, entende? Que é importante para os alunos, é importante pra gente! mais do que dos alunos para a gente, é um momento de reconhecimento máximo, então é legal assim, então isso são coisas que vão marcando a gente, e essa relação com os alunos, o reconhecimento que os alunos, muitos não são, mas muitos alunos são totalmente reconhecidos e gratos pelo resto da vida, eu tenho alunos formados de mestrado e doutorado, espalhado pelo Brasil, aí eu formei bastante gente até, porque tá muito tempo, né? Tem que formar, né? tem que fazer alguma coisa, então assim, ó, tu, tu forma pessoas, eles vão para o Brasil inteiro e tem muitos assim que tem um carinho por ti, que tu sente que eles gostam de ti, que eles te respeitam, que além de uma relação orientadora-aluno, não é uma coisa fria, é uma coisa de um carinho mesmo, assim, de Reconhecimento por ele estar tá lá, ser é professor, hoje ser é pesquisador, já está na carreira lá, lá adiante, né? Então, mas eles não perdem esse, essa relação assim, de, de amizade, de carinho, de reconhecimento, é muito legal. Não são 100% dos alunos que fazem isso, mas a maioria faz. Tá? Isso também é uma coisa que vai te dando uma rede de, de amizades, né, geradas pela tua carreira, por estar na URG e sim por ter a oportunidade de orientar as pessoas também, né? Mas eu acredito que esse é, é aquilo que é imensurável, de valor imensurável. É, é são coisas assim, tu vai, tu, às vezes eu vou, tu, tem o Brasil inteiro, tu vai lá, Belém, aí vai, chega lá, os caras te tratam como se tu fosse, ah, né, assim, é uma coisa... Te, te levam para jantar, te levam para almoçar, fazem tudo que podem, te apresentam para os alunos, assim, ó, oh, a minha orientadora, Bom, é uma coisa que não tem preço, assim, sabe? É uma amizade, uma coisa, a gente conhece a família, conhece os filhos, conhece não sei o que, no fim, a gente, nós temos uma grande família espalhada no Brasil, tem um carinho enorme que tramita por uma convivência que a gente teve um período, assim, é muito legal, é muito legal, é uma, a carreira acadêmica é muito gratificante, né? se tu faz com amor a tua carreira, ela é muito gratificante, ela te traz satisfações internas, assim, de poder estar tá contribuindo com o país, formando gente, né, os alunos de graduação, tu não tem tanto contato quanto os de pós, os de pós, tu orienta, tu tem, tá mais próximo, né, mas forma um monte de aluno de graduação, tu espalha pelo país, tu vai no congresso, tu encontra as pessoas, as pessoas lembram de ti, sabe? Vem perguntar coisas, forma alunos de pós-graduação, tu forma os doutorandos. Pô, é uma coisa assim, tu, tu tá ajudando de alguma forma o país, tu tá formando pessoas, tu tá te esforçando no sentido de passar o conhecimento adiante. A gente é mortal, daqui um pouquinho eu não estou mais aqui, mas a gente tem que passar para os próximos que virão e que vão continuar essa trajetória que é bonita, uma trajetória linda, né? Então é, é isso, é uma coisa, é um legado legal assim de, de poder ter passado por isso, está formando gente que vai continuar fazendo isso, né? que a gente pode ir embora tranquilo, que tem gente que vai levar para frente. Professora Denise, agora para finalizar, o que a senhora gostaria de celebrar nesses 125 anos de história da escola e o que a senhora espera ou deseja para o futuro da escola de engenharia? Ah, pergunta difícil, né? <risos> ah, eu acho que a escola de engenharia tem muito a celebrar, né? Eu acho que ao longo de 125 anos, né, desde a, da primeira engenharia lá formada, que foi a civil, foi a minha, por sinal, né? E até hoje, assim, nós temos cursos muito bem qualificados, sempre estão entre os top do Brasil. As pós-graduações são sempre entre os topes do Brasil. Então, a escola de engenharia, eu acho que cumpriu muito bem o seu papel. Então, fazer os 125 anos não é só ter tempo de vida é ter tempo de qualidade de vida, uma vida que valeu a pena, então tem que celebrar, tem que celebrar, pena que a gente não pode fazer uma grande festa, né? eu gostaria de fazer uma festança nos 125 anos, Sim. Porque, porque merece, a escola merece, os seus integrantes merecem, as pessoas que dão o sangue pela universidade merecem, que dão o sangue pela escola de engenharia, no caso, merecem uma comemoração e um reconhecimento externo e um reconhecimento interno. A escola em si não é nada sem as pessoas que estão lá dentro. Então essas pessoas que construíram ao longo desses 125 anos, muitos não estão mais aí, mas os que estão aí, que continuam dando sangue, que representam todos que já passaram e que também contribuíram de uma forma é importante né? para a escola ser o que é hoje, merece todo um reconhecimento, uma festa efetivamente, se não puder ser presencial, que seja algo simbólico, né? mas tem que ser reconhecido que a escola chegou num patamar de qualidade, de reconhecimento, que é dos top 5 top do Brasil, dos melhores quase todos os cursos são. Bom, tem mais a é que comemorar, né? Tem que tem que fazer festa, tem que de alguma forma mostrar para a sociedade que nós somos o que somos e graças ao nosso corpo docente, aos nossos técnicos, às pessoas que estão aí e que fazem, muitas vezes, muito mais do que é exigido. Eu fico muito brava quando dizem que funcionário público não faz nada. Fico muito entristecida, tá porque não é real. Pelo menos na Escola de Engenharia, eu posso te apostar que a maior parte... Tem uns que não fazem muita coisa, é verdade, mas é uma minoria dentro da Escola de Engenharia. Na Escola de Engenharia, quase todos trabalham muito mais do que deveriam do que estão sendo remunerados para, levam né, para casa trabalho, trabalham fim de semana, participam em banca, fazem não sei o que, faz projetos, faz isso, faz aquilo, faz 500 coisas, né, e te desdobra para fazer bem feito. Merece festejar os 125 anos, nós estamos aí, continuamos bons, merecemos o reconhecimento externo e merecemos fazer um reconhecimento interno também, né, os nossos professores técnicos e todos que estão alunos, os alunos fazem a universidade, todos fazem, é um conjunto que faz a escola de engenharia ser o que é, com todo mundo, com todas as pessoas que são a escola de engenharia, né? a escola de engenharia é um nome só, mas o que está por dentro da escola merece um reconhecimento e uma festa, né. Vamos ver se acaba essa pandemia, a gente pode fazer uma festa. Tirando um pouco o caráter mais trabalho e botando um pouquinho mais de emoção né, nessas relações, aproximando as pessoas, que isso é essencial. Né? Na nossa gestão até, a gente não tem recurso né, para isso, para fazer festa, né? não tem. Mas a gente fazia sempre no Natal, uh, comprava do bom. Ah, dinheiro próprio. né? Uh, comprava champanhe, comprava salgadinhos, não sei o que, e fazia uma festa... Para quê? Para reunir as pessoas, para aproximar as pessoas, para as pessoas poderem conversar que no dia a dia a gente não consegue. A escola de engenharia é muito grande, tem 13 cursos, os mais novos não conhecem nada do que é. Tu conhece a tua engenharia, olha lá. Ah, então, assim, essas relações a gente sempre tentou privilegiar, quando inaugurou a biblioteca, a gente fez uma reforma grande na biblioteca, por ser para todo mundo, a gente privilegiou sempre as coisas de uso comum, do que o professor A ou B, a gente tentou colocar coisas, investir em coisas que pudessem ser boas para todo mundo, então, a gente fez uma reforma grande, conseguiu recurso para fazer toda a reforma da biblioteca e fizemos uma festa no fim, salgadinho, champanhe, todo mundo convidado. Por quê? Porque é importante, isso faz parte, entende? Também. Tá? Que é a festa dos nossos 125 anos, também a gente tem que buscar as pessoas. Eu acho que é importante. Sim, realmente, momentos como esse são parte importante né, da construção de uma instituição, momento de integração e de descontração também, porque tanto trabalho árduo né, tem que ser coroado por um momento de brinde, de comemoração e de alegria. Com certeza, faz parte, faz parte do ser humano. Professora Denise, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, nós ficamos extremamente honrados com a sua participação. Desejamos que a senhora continue tendo muito sucesso em todas as atividades que exerce na nossa querida escola de engenharia, que completa, como falamos, 125 anos, e que a sua atuação à frente dessa instituição centenária continue inspirando muitas mulheres, sejam estudantes, técnicas, engenheiras, nas suas respectivas trajetórias profissionais. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E parabéns pela iniciativa, de novo, do trabalho que vocês têm feito do podcast para poder fazer essa divulgação. Acho muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente agradece também. Fazemos com muito amor. Essa é a essência de tudo.